Que no Minecraft Irmandade, muitas coisas São perigosas, a gente tem um lado Bem legal, que a gente faz construção, interage E decora toda a nossa ilha, mas Também tem o lado das habilidades, onde Cada um de nós da Irmandade, tem uma Habilidade única, e muitos Vão trabalhar com ela, e outros Vão tentar roubar elas, e é pra Minha segurança, que eu preciso me tornar uma das pessoas Mais fortes desse servidor de Minecraft E por isso, eu vou fazer uma farm De XP e de itens roubadas Se quer saber como ficou, se inscreve e vê o vídeo Até o final, que tá muito bom, bom Bom dia, Makedreff. Como que você tá? Tá bom? Olha, pulei na escada certinho. Bom, senhorita aranha. Ó, oh, aranha, olha aqui. Aranha. Oh, eita. Não, não, senão, senão. Calma, calma, calma. Não tome, tome. Hoje e mais um dia incrível de Minecraft Irmandade 3, nós vamos fazer mais uma coisa revolucionária. Na real, uma coisa necessária. Eu tenho um objetivo aqui e desde o começo eu sempre falei isso. O meu objetivo é me tornar a pessoa com mais diamante de todas. E para isso, eu por que Tem uma grama aqui, mano, porque tem uma grama aqui. De onde essa grama veio? Tu, tu viu isso aí, Marca de era? Ah, eu acho que era dali, ó. Enfim, como eu tava dizendo, pra me tornar a pessoa que mais tem diamantes de todo o servidor da Irmandade 3, eu preciso de diamantes. E de preferência, parar de gastar os poucos que eu tenho. Sem falar do fato que, querendo ou não, eu meio que arrumei uma guerra com. Foca? Ah, agora tá ali a base dele. Eu percebi que tinha sumido, mas agora, agora tá ali. Bom, eu arrumei uma guerra com o Foca e também estou para iniciar algo contra o Phantom, já que tá todo mundo comentando que quem roubou meu telhado na realidade foi ele. Eu vou passar isso ali por depois. Eu preciso estar preparado para tudo e todos. E a forma que eu arrumei para fazer isso é tendo um estoque de itens importantes. Para caso alguma coisa me ocorra, eu tenha como ter itens fortes para me equipar na mesma hora e me vingar. Não, eu ainda vou ter escondido. Ah, é dois, não era um não. Mano, porque tinha dois ainda escondidos escondido no mesmo lugar, mano. Isso é bem estranho, não é? Não é e bom, por mais que eu, o nosso amigo apu tenha uma farm de XP, é muito cara e não entrega o que eu preciso. E como eu vou precisar de vários itens encantados diferentes para fazer o meu estoque e de XP, o melhor caminho é fazer minha própria farm de XP. Cadê meu barco? Sabe, eu jurava que eu tinha um barco. Qual é a MechaTraft? Na real, aí, filho. Pra quem já é ligado do sulê tá sabendo que isso daqui que vocês estão vendo agora é a minha farm de XP. Isso foi um teste pra ver se vocês estão entendendo. Estão prestando atenção, porque isso aqui é uma farm de ferro. Brincadeira, eu que falei errado mesmo. <risos> Ó, mas quem percebeu aí, comenta e deixa o gostei, tá bom? E quem não percebeu, deixa eu gostei e comenta também. Porque eu quero saber quem percebeu ou não. Porque a maioria das vezes eu falo as coisas erradas e nem percebo. Bom, de qualquer forma, aqui é minha farm de ferro. Eu acho ela bem legal porque eu dei blocos novos, né? Ó, e já tem tudo isso de ferro, levando em conta que ela só gera ferro quando alguém tá perto daqui, a gente estando lá não gera ferro tá até que bom hein, mas o rolê é eu quero fazer a farm de XP, eu quero fazer ela em cima dessa farm aqui, vai funcionar? Não sei mas eu tive uma ideia de decoração maneira, mano, tá de noite vou aproveitar e vou vir pra cama aqui vamos ver se o Mequetref teleporta pra cá e também já me traz um presente aqui ó, boa, vem Mequetrefe, vem pra cá vem cá Mequetrefe, existe uma chance do Mequetrefe me trazer um presente quando eu dormir então, onde ele foi parar? Dessa vez ele não trouxe nada. Mas teve um dia que ele me trouxe um pé de coelho. Alguém sabe tudo que ele pode trazer? Me, me, me fala isso, se alguém souber. Ah, ele trouxe uma carne podre na real. Mas que eu não quero não. Bom, de qualquer forma, MakeTref você irá ficar em casa agora. Porque eu vou ter que ser numa jornada. Oi, Clipper, boa tarde. Já que eu quero fazer a mob farm que eu comentei, eu vou precisar de algumas coisas em específicos. E uma delas, eu vou precisar de muito, mas muito concreto vermelho. Sim, essa farm usa concreto vermelho. E basicamente eu tenho. a areia, mas eu não tenho cascalho. Então vamos começar tudo pegando areia e cascalho para depois poder começar a fazer essas coisas. E olha a forma de ferro aligerando. Aqui ó, Vamos oh. só desviar dali, que ali tem um templo do oceano. E se eu parar ali, eu não vou conseguir minerar por 10 minutos. Beleza, estamos aqui no deserto, aonde a gente já pode pegar areia à vontade. Eu estava pensando bastante, e o cascalho, eu acho que vale a pena eu ir para o Nether pegar. Eu vou ver se o Tuguin vai estar tá na hora dele me ajuda já. Mas bom, antes de começar a pegar areia, eu acho que já perceberam o meu primeiro objetivo, né? A gente achou um templo do deserto. E eu acho que sou a primeira pessoa da irmã e achar um templo do deserto, né? Ou não. De qualquer forma, eu quero muito ver o que tem aqui dentro. Se tiver coisa boa, eu tô feita, né? Tô fazendo, né? Maça dourada, bom. Os ossos eu vou levar. Oh, armadura de diamante para cavalo. Ah, não, vou levar, não. Tudo que for ocupar espaço do meu inventário agora, não vale a pena. Já que eu vim aqui para pegar areia, né? E não para pegar item. Então, qualquer hora eu posso voltar aqui. Agora, bora botar a mão na massa e vamos começar esse trabalho agora. A parte boa é que pegar areia com essa top que eu tenho é muito rapidinho. Então tá lá, já pegamos. Prontinho. A areia nós temos. Uh, o, o, o bote com um baú literalmente não serviu para nada. Ó, <risos> oh, Mequetrefe. Calma aí, você tá sentado ou você tá em pé? Aqui, é ó. Gente, eu vou falar com o Tuguinho para ir pro Nether lá co comigo pegar cascalho. Então fica aí, tá boa. Aliás, no último no vídeo, eu escondi umas coisinhas aqui. Deixa eu ver se ninguém roubou. Bigorna e mesa de encantamento. Ah, boa. É porque pra quem não tá ligado, cada um aqui na Irmandade tem uma habilidade. E a minha habilidade é uma das mais saras. Eu sou o mestre de encantamento. Assim, eu sou a pessoa responsável por bigorna e mesa de encantamentos. Aí você pode pensar, nossa Lajota, não é tão bom não, né? Não, imagina, né? A pessoa faz um villager de encantamento. Ela só pode colocar o, o, os encantamentos graças a mim. A pessoa tem um villager de ferramenta. O villager de ferramenta entrega no máximo eficiência 2. Se quiser eficiência 5, vai ter que usar minha bigorna. Se quiser ter encantamento, tem que falar comigo. Não existe um mundo que a pessoa fica com encantamento bom sem falar comigo. Então, sim, é uma habilidade ultra roubada e valiosa. E eu tenho que fazer de tudo para no próximo dia do expurgo eu não perder ela, porque eu sinto que eu tô correndo um risco, sinceramente. Bom, de qualquer forma, eu, eu vou chamar o Tuguin para me encontrar na frente do portal lá. Vamos ver se ele aparece. Ó, oh, ó ele vindo, ó ele vindo. Vem logo, Zé! Calma, o que você que quer é, maluco. É importante. É vida ou morte. Esse item é muito dó é bom, mano. Oh. Eu tenho que esconder isso aqui, velho. Daqui a pouco o Foca descobre que eu tô com isso, mano Mas por que ele vai poder descobrir que você tá com isso? Porque, eu não oh! sei se você lembra Verdade, eu te... verdade Eu te resgatei usando isso aqui, mano Vai que ele descobre Eu não pensei nisso, esqueci desse detalhe Ô, oh, por sinal, mano a, a nossa aliança tá pânico, né, Tugas? Tá, mano, é a melhor aliança e a única também, né, mano? Ô, oh, te falar uma coisa Eu preciso da sua ajuda que ajuda? Vai no Nether comigo? De novo! Não, dessa vez é mais fácil, é que eu preciso Vai pegar muito, muito do, do, do cascalho. Tá, bora lá. É meio preocupante isso aí, mano. Você sei que. Precisando de mim sempre pra ir pro Nether. Não, relaxa. L -l -l lá eu te explico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pera aí, por que, que a gente tá aqui, mano? Eu ainda não entendi. Ah, então. Eu tenho um plano aqui no Nether, na realidade. Plano? Que plano? Então. Meu passaporte aqui, né? É o seguinte: eu preciso fazer uma coisa para ficar um pouquinho mais forte, sabe? Tá, ah. digamos que eu precise de uma mob farm. Na real, uma farm de XP. Rapaz, está do trabalho. Não sei se você sabe. É, é muito difícil, mano. Você acha mesmo que eu consigo? Eu só preciso de cascalho. O resto eu já tenho aqui. Ó, eu vou te explicar. Eu já arrumei, tipo, briga com uma pessoa só que é o foca e você com Deus e o mundo. Eu tô sentindo que, por conta da minha habilidade, a cada dia que vai passando, eu vou arrumando mais possíveis inimigos. E então, pra me precaver disso tudo, eu preciso não depender dos outros. E eu também tenho um objetivo à parte que eu não quero revelar. Mas pra isso, eu preciso me garantir com as minhas coisas pra conseguir diamantes, tá bom? E tá. se eu tiver que gastar toda hora três diamantes com o Apu pra conseguir usar farm de XP, eu não vou ter nada. Na real, eu já não tenho nada. Tá, eu vou tentar ajudar, então. Vamos lá. Ah, é, Não, não, você vai poder usar a farm à vontade. É que você tá me ajudando a construir ela, tá ligado? Tá, é... Que... é farm é. de quê? De todos os mobs? Não, a gente vai fazer uma farm de XP que de bem roubada e que de quebra vai fornecer alguns itens, dro alguns drops de mobs, que também vai ter outras utilidades pra mim. Que no caso, eu, eu até pensei em fazer uma parceria com a pub pra ele deixar usar a farm dele em tempo, em tempo integral. Mas a farm dele é só de esqueleto e eu precisava de drops de outros mobs, tá ligado? Ah, entendi. Então vamos trabalhar, né? Eu acho que não vai ser muito difícil, não. Pois é. Eu, eu, não, é que na real, eu acho que não é tão difícil. É eu já tô fazendo tudo, pensando na decoração também. O cara vai decorar, mano? Como, como, é, como assim, velho? aqui é que, ó, pensa comigo. Não é porque eu tô, eu tô em clima de guerra correndo perigo, que eu tenho que, ser, que, eu, que, eu tenho que fazer mais coisas meio tralha, né? Eu mal tenho casa aqui, mano. Você tá, tá bem é, avançado. Na, na, na real, isso era um assunto que eu, ia, que eu ia tentar puxar com você. Tu mora naquela metade de usina? Qual que é o rolê daquilo? Eu moro no dente <risos> Ah, Mas eu okay. acho que eu preciso fazer uma casa junto com todo mundo aqui, porque é, é complicado morar lá. Seria uma boa, né? Por sinal, agora eu não tenho interesse, mas como que eu faço pra ir pro Dendy? É só falar comigo, é. na verdade Tô, tô falando... Ó, é. ó, oh, oh, incrível que pareça Eu tô falando com você agora, hein Mas é porque, tipo, assim Todo mundo que entrou lá invadiu pra roubar algumas coisas lá do dente entendeu? Uh. Sim. Eu tenho que me organizar direito para isso não acontecer mais, mas futuramente o pessoal vai poder entrar lá. Eu espero. Então, aqui no Nether tem um sistema de segurança para entrar, né, pra poder fazer algo parecido. É, eu acho que eu vou precisar de ajuda para isso. É, eu, eu tenho algumas ideias que podem ser úteis, você vai gostar. Enfim, ó, achei mais... Eita, calma aí, que que tá perigoso? Achei um pouco mais aqui, ó. Se vai dar certo de pegar nesse local estranho, eu não sei, mas... Eu sei que sua pá é muito forte, mano. É porque eu eu, eu eu juntei várias pá que eu tinha. cara vamos fazer o seguinte, ó. A gente só tem... Eu tenho aqui um pack só e você deve ter pouco também, né? Vamos tentar chamar aquelas possas que é só, só cascalha, mas faz que é assim, né? É, eu acho melhor. Mano, Tuguei, acho que aqui é local bom, né? Acho que sim. Olha, ali na frente também tem mais. Ah, e ali também tem um magma cub gigante. E, velho. Oh! Eu, eu não quero oh! mais aqui, não. Foi expectativa Ué? realidade, eu achei que ia ser mó, sei Ei, lá, quatro de... blocos de altura, mas não, mó mequetrefe. É mó fake isso daqui, mano, que vai Foi de, de desilusão amorosa de cascalhos e lajotas, mano. e do papo esse de desilusão amorosa. Porque está Passando uma aí, não quer falar pra nós? Ei, mano. <risos> ó, ó, ó, ó, ó, que eu sei das suas coisas que eu conto, hein? Ó, que eu Esse. sei que eu conto, Gente, tem gente apaixonada. Tem gente apaixonada. Não. não, não me joga na lava, não me joga na lava. Não. Sei lá, né? Garantir a vida aqui, né? Deixa aqui, eu mesmo me jogo na lava aqui. Não! Ah, deu uma poção, mas só. Ó, <risos> oh, quantos pegs de cascalho você já pegou aí? Nenhum, mano. Eu tô com 61, calma aí. Meu Deus, você tá muito ruim. Tá, vou pegar. Aí, ó, eu tô com um pack agora. Basicamente, muito eu tinha... Eu, eu tinha meio pra achei. conversar, então, basicamente, né? Não, não, eu tô pegando aqui, ó. Tô, tô trabalhando aqui, ó. Tô trabalhando. O que você tá fazendo aí? Tá, tá, Oxe, tô <risos> trabalhando, trabalhando, ele falou, tô trabalhando, ele falou. Oh, eu, eu acho que aqui já tá acabando, hein? Ah, não, aqui tem mais um pouquinho, ó. Não é muito, muito, mas já tem mais um pouquinho. É, Oi, socorro, Ih. tem um bicho na água, na água. Essa, essa água tá meio laranja, hein? <risos> Aqui tem bastante. Eu vou pegar os cascais que tem aqui. Acho que já vai dar um bom adianto para a gente. A gente pode voltar para casa. Tá. Tuguinho, me dropa tudo que você tem aí de, de cascais para ver. Tá, mandei, mandei. A gente tem 12 packs e meio. Então entra, entra aí, vai, vai entrar aí. Eu, eu, eu vou para casa, tá? Obrigado pela ajuda, tá? Tchau, brincadeira. Vamos junto, vamos juntos. Vem, vem cá, falei, vamos. Eu ouvi. Um Enderman teleportar. Eu acho que ele veio para aqui. Ah, não, não veio. Bom, menos mal, né? Tá. O próximo passo disso tudo aqui é eu pegar essas areias que eu tenho. Na real, peraí, deixa eu pegar esses. Ah, não, vou ter que guardar os cascais no baú, né? Próximo passo é eu pegar esses cascais aqui, guardar no baú. E agora eu vou lá na forma de ferro. Vou pegar corante vermelho. Vou depois pegar uns ossos que nem. Ah, aqui, ó, já tá bom. Vou pegar corante branco e também vamos atrás de corante roxo. Ah, só misturar vermelho com azul, né? Ah, na real, vai ser tudo bem fácil. Tá, vamos pegar esses corantes então. Ó, eu acho que o um pack de corante roxo e de vermelho vai dar. Eu espero eu pegar minha bancada de trabalho e vamos fazer aqui eles. Vocês vão entender o porquê já já. Nossa, ainda bem que eu tenho um montão de madeira que eu peguei no dia que eu reformei a base, né? vai, vai ajudar demais. Tá, eu acho que isso aqui de corante vermelho já tá bom. Cimento, na real, né? Fazer tudo que dá para fazer de roxo, mais uma de vermelho. E o que sobrou eu faço de branco. Tá, talvez falte um pouquinho de cimento branco, mas tá tudo bem. Como agora a gente vai usar só o cimento roxo, vai ser é tranquilo, leva. Né, Afinal, roxo é a melhor cor de todas, né? Vamos, vamos, vamos, vamos combinar aqui, né? Não vi alguém ali? Não. O único problema é que eu precisava de algum local que fosse fácil de eu transformar todo esse cimento em concreto. Bom, ah, acho que eu vou ter que fazer o jeito clássico, né? Ficar colocando ele no chão e tirando. Podia dar experiência fazer isso, pelo menos, né? A parte boa é que, pelo menos, eu transformando o cimento em concreto roxo, que é a melhor cor do mundo. Então o tempo passa mais rápido porque é legal. Enquanto eu pegava o concreto também, uma pessoa apareceu. O Night LG, bom dia! Aqui. Oi, Oi? Onde? Pode falar, pode falar que eu tô com o pa, pa falar Produzindo concreto aí, meu? É, a, a, a, a vida não, não, não, não tá dando mole não, cara tá, tá difícil a vida aqui Seguinte, vim aqui com aquela proposta Maneira, Matu, hein? Isso aqui na minha mão, estante Seguinte, Quantas? eu preciso de coisa muito importante Eu preciso te dar essas 32 estantes Pra você me fazer um favor Eu preciso ter um acesso por um bom tempo à sua mesa de encantamento, se inclusive eu gostaria de estar utilizando A barro de perna Só que ela, eu vou pegar os ferros e vou devolver depois, beleza? Por que você quer meus é encantamentos? É porque eu tô precisando encantar a espada com loot. tem algumas coisas que eu tô precisando pegar. Tá, pode ser. Quantos instantes você vai me dar? Trinta e duas. Tá, sobre a forma de ferro, tudo tem seu preço. Ah, oh, meu de Deus. Devolver os ferros pra mim não é válido. O que você tem a oferecer? Ué, mas eu vou devolver os ferros. Pra mim isso não muda nada, eu tenho ferro infinito. Não, beleza, mas... É... <risos> Então, se eu, se eu te dar alguma coisa, eu posso ficar com os ferros então. É, uai. Tá, é, faz seu preço aí, LG, eu não tô, eu não tô com... Mano, eu sei o aqui. que eu quero, mano. Eu tava dando uma olhada na, na casa do Apu e eu vi que ele tem uma bancada maneira, e eu não tenho ela, e... Eu tô ligado que a gente é bem amigão, né? que você não me arruma uma bancadinha de fazer itens de nadrita Que? Não. tá, tá Por que louco não? não Por que pra, não... pra, pra ele você arrumou? Eu tinha que ter mais que ele, eu sou mais amigo só que ele. Por que que ele tem uma pancada? Não era pra ele ter. Que? Como assim? Tá bom, foi um blefe. Eu não sei se ele tem. Eu só joguei no ar para ver se é o que rolava. Você é, tá é... me deixando preocupado, velho. Eu ah, queria ver tá. se você me dá uma bancada. Então você não vai me dar uma bancada? Não, é que a bancada eu não posso. Eu posso tentar deixar você usar em outra hora. Tá, você me empresta uma bancada por 24 horas. Puta... Ah, velho, 24 horas, sério? Eu vou ter que confiar minha mesa de encantamento ali para você exposta. Qualquer um pode é, roubar. Eu vou estar aqui, eu vou estar aqui do seu lado. Mas eu não eu vou estar que... aqui. Eu... Te das estantes pra deixar Não, tudo. Não, mas nós estamos tá falando do sempre. ferro, nós estamos tá falando do ferro ali. Ah, você tá falando agora do ferro. Mas ferro por uma bancada que você pode colocar nederita. Você acha isso justo por alguma coisa? E quem disse que eu tenho nederita? Ah, você vai ter, né? Se você tá querendo minha bancada. Não, mas é vai o seguinte. ficar amarrando ferro? Tá, aí, tá, gente. tá, tá, tá, tá, tá. Você fica me devendo um favor, então. Vai, pode ai, pegar os terra. Meu ferro. Deus do céu. Só não vale o seu favor de, de te dar a bancada, tá bom? Não vale o favor da bancada? Não vale o favor da bancada. Fora isso, vale qualquer coisa. E não vale pedir pra eu encantar item de nederita pra você. Tá bom. Fora isso, vale qualquer coisa? Vale, vale. É isso. Eu só então, quero... Fala assim, fala assim. Eu, Night prometo. Vai <risos> ter eu que falar. Eu, prometo. Tá bom, vai. Pode ir, pode ir. Tá liberado. É nóis, é nóis. E a bancada tá onde? Lá embaixo. Vai lá pegar os ferros que eu já coloco a bancada lá embaixo pra você. Beleza, toma aqui os negócios. O uh, negócio, vamos colocar ele já. Tá bom. Meio que essa negociação foi bem aleatória. Eu só queria ver no que ia dar, mas, bom, legal. O Night tem lá mesmo? Deixa eu ver se não tá me esperando, né? Tá, poxa, pegar a brincada de encantamento aqui e pegar a bigorna. E agora eu vou ter que mudar de lugar as duas, né? Porque ele pode ter visto ali, ó. Então, dá pra ver, né? Mas assim, eu acho que por enquanto tudo bem. O rolê, caso o Night me roube durante esse negócio aqui, o que acontece é que ele vai ter uma merceda de encantamento. O outro lado é que ele vai ter uma guerra. Eu acho que ele não, não por porque ele fazer isso não vale a pena para ele. Eu acho Então eu vou dar esse voto de confiança pro o menino agora. parte boa que eu posso aproveitar que eu faço moço concretito aqui. Ó, já posso colocar as bancadas. Ó, vou colocar mais madeira aqui também que ficou legal. Assim, ó, agora lá no andar de cima. Ó, eu fiquei feliz, nossa casa finalmente está ficando pronta. Ó, aí, ó, Tá lá. Agora, como a vida é boa, mas não é fácil, vamos voltar a fazer os concretos. Né? Foi. Oi. Oi ah, pega, as co pega os concretos para mim, já que você está aqui parado à toa. <risos> Tô <risos> esperando você que eu Ah, eu coloquei lá já. Ah, já? Beleza, então. Tá, você sabe o caminho, né? Sim, sim, sim. Valeu, NG. Ô, os concreto é meu. Pega... Calma cá. Você tá sujando o mar aqui, meu camarada. Tô fazendo não, serviço não, aqui não. que não. Tá fazendo. Cor oh, não! Eu vou fazer um bagulho importante aqui, entendeu? Ah, bagulho importante. Tô percebendo. Ó, oh, tivemos 32 concretos aqui, pronto, hein? Ó, oh, é seguinte, Você tá sem armadura. <risos> você não teria coragem. Apaga pra ver aí. Mano, tá mexendo é. com a cor roxa, a cor mais importante do Minecraft. <risos> tá bom, então. Valeu, LG. Valeu, ah, mano. É nóis. Pois é, no final eu perdi um concreto. De qualquer forma, agora que o concreto roxo, que é o principal, já foi, a gente pode começar a fazer a nossa farm de XP. Aí os outros concretos eu faço na hora de usar eles. Bora lá. Bom, e para nossa farm de XP, eu queria fazer ela literalmente acima da nossa mob farm aqui. Vocês vão entender o porquê depois. Agora vai ficar um pouquinho confuso, mas vamos lá em cima fazer. Na real, eu vou levantar a base dela, já que é a parte mais fácil. Beleza, estamos em cima da nossa farm de ferro, numa posição, tipo, não tão bem planejado ainda, mas que tá pegando forma. Eu preciso fazer o suficiente para quando algum mob cai aqui, ele caia com meio de vida. Levando em conta que o um mob tem 20 de vida igual eu e eu demoro 40 blocos, tem que subir 39. Então ou 40, já que tem o meu bloco, né? Um, dois, três, quatro. Sei lá, eu tô com a impressão que eu vou morrer, mas não, é isso. Então vamos ter que subir um pouquinho mais. Parte boa que eu já posso subir aqui assim, olha. Esse, essa ideia desse estilo de muro que eu tô fazendo aqui, ó, é para depois a, as aranhas e os mobs não passarem por aqui. Também vai ficar bem legal quando estiver pronto. Tá, agora é só subir mais um pouco e fazer alguns testes. Prontinho, cheguei numa altura ideal. Eu acredito que vai dar tudo certo, mas se não der, tudo bem, porque como vocês estão vendo, aqui tem umas fogueiras apagadas. Mas depois eu vou acender elas. Então, basicamente, qualquer mob que cair aqui, ele vai morrer em algum momento. E daí, quando eu quiser eu mesmo farmar XP, é só desligar as fogueiras. Mano, o Night invocou. Com o Reader. Por quê? Só para isso que ele queria espada de loot então. Hum. Bom, eu subi toda a plataforma. Agora tem que fazer ela ficar funcional. Então pega aqui ó, assim que é fácil. Pega um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vai fazer isso para todos os lados. Agora a gente vai preencher toda essa área. Na real, toda a área não. Só essas áreas que são assim, olha. Aí, nessas outras partes, a gente vai subir uma parede aqui. Bom, assim, basicamente em tudo. Porém, faltou mais concreto, então deixa eu buscar um pouquinho mais. Tá bom, passou um tempo legal e eu já tô arrumando bastante coisa. Falei com o Knight, diz ele que já terminou de usar aqui também. Então, vamos guardar nossa bancada, né? Ele botou mais estante aqui. Botou. Vamos tampar aqui então, né? E basicamente, eu já fiz grande parte, se não toda, a nossa farm de XP. Eu ainda tenho que guardar esses blocos aqui para decoração, mas eu notei que vai faltar bastante bloco ainda, então não vale a pena fazer a decoração agora. Mas eu vim pegar alguns packs de tronco de árvore para fazer a o sapão e eu fiz graveto sem querer. Bom, eu não sei se essa quantidade de sapão que eu tenho vai servir, mas vamos torcer para que isso seja o que vai rolar. Não, vou precisar de mais uma coisinha aqui também. Olha isso. Night ligou um bico. Fiz até uma subida temporária aqui para farm enquanto eu não faço a decoração dela. Aliás, quem já viu os blocos que eu coletei antes, comenta aí o que você acha que vai ser a decoração. Eu quero ver o comentário de vocês. Ó, tem carne de zumbi aqui já e também, meu Deus. E aqui também, meu Deus, eu não sabia dessa não. Tá, vamos subir aqui pela subida provisória que eu fiz. E agora, o nosso trabalho é o seguinte. Pega uma água, coloca aqui. Pega essa água, coloca aqui. Aqui. E pronto. Água infinita. O próximo passo é sim, essa aqui é a mob farm. Legal, né? Dá pra eu colocar pra não nascer aranha, mas por enquanto eu quero que nasça aranha. Então eu vou deixar assim. Bom, próximo passo é isso. Colocar alçapões. Pra quem não tá ligado, os mobs do Minecraft não conseguem entender que isso é um bloco que pode abrir e fechar. Então pra, toda, pra eles, sempre tá fechado. Tornando possível é possível eles caírem aqui. É só colocar tudo e abaixando assim. Foi tudo? Foi. Agora testar a corrente de água. A minha dúvida é o que acontece quando a corrente mistura igual nessa parte aqui? Ah, funciona normal ainda, então tranquilo. É, sobrou muito sapão na real. Eu peguei bem mais do que precisava, mas tá tudo bem. Agora a gente vem aqui, quebra essa tocha. Essa aqui também. Essa aqui também. Isso aqui também. Essas águas, põe uma água aqui, tira um pouquinho e se desligar o brilho do jogo, vocês vão ver que aqui tá tudo escuro. Agora, desse lado, a gente tá farmando ferro e se tudo der certo, aqui nós vamos estar farmando mobs. Boa! Deixa eu testar aqui melhor. Teoricamente, eu tenho duas maneiras de matar mobs aqui: ficar matando com a mão e ganhando XP ou eu posso simplesmente. você sentir é só esse desse lado aqui. Pronto, vamos ver se itens do esqueleto, osso flecha. Mano, eu digo que é um sucesso então. Temos a farm de XP e a farm de itens. Agora sim a gente vai poder se tornar uma das pessoas mais fortes desse servidor de Minecraft. Só que falta decorar isso ainda. Até porque eu quero deixar mais disfarçado do que tá agora, né? Agora tá muito chamativo, né? Então, isso fica para outro dia.